se ele se coloca como sabedor ou como portador de uma verdade única e científica. É claro que isso não vai valer muita coisa porque é na relação dele com o público, é na relação dele com o outro. Eu acho que a esquerda só pode fugir a essa, a essa sina de ser a luz, de ser o guia, porque a ideia da luz e do guia está tá, vinculada à ideia de que ela tem a história na mão. Como eu acho que você não tem história na mão, coisa nenhuma, para mim a história é apenas um lugar onde as, os sujeitos realizam suas opções, suas disputas, suas escolhas. Não está dado que nós vamos ter tal coisa daqui a alguns anos. E olha que eu estou criticando o determinismo histórico. A grande heresia que eu estou fazendo aqui é... Se você não tem uma luz, como você se contrapõe a isso? Aí é que eu entro no, na, no contraponto. Se a esquerda tiver uma concepção radicalmente democrática. Normalmente a esquerda, quando chega ao poder, ela tem sido autoritária. E nas relações que ela tem entre si e com a sociedade, onde ela não está no poder, ela é também autoritária. Porque ela está com a ideia da luz, portadora da luz, é o farol. Né? Eu acho que nós temos que mudar essa postura para ter uma esquerda radicalmente democrática. E, e, o, e as suas opções são projetos de escolha, são opções de escolha. Não está dado o que vai ser. O futuro não é algo que necessariamente será. O futuro é algo que você vai construir com opções com escolha. Se você trabalha nesse nível você tem que construir possibilidades, você tem que construir consciências, e não uma verdade que você tem que provar que ela é verdadeira. Até chegando aquelas coisas ridículas de se criar a química proletária, biologia proletária, tá certo? Na história dessa visão monolítica da esquerda. Né? Portanto, eu acho que nós só podemos contrapor a ideia de esquerda luz com a ideia da esquerda democrática. E ela deve ser radicalmente democrática, tanto no combate ao capitalismo e o conceito de democrático que eu estou falando aqui, pessoal, não é só as liberdades formais individuais, é, são os direitos democráticos. Mas mais do que isso, você para ser radicalmente democrático, você tem que reconhecer no cidadão, no ser humano, a capacidade de autonomia. E de liberdade para a escolha e as opções Se eu estou reconhecendo no ser humano A capacidade de autonomia para realizar opções e escolhas Eu estou partindo da ideia que o ser humano É um ser plural E se ele é um ser plural A sociedade é plural Ela não pode ser amaldada por uma única visão de mundo Se ela não pode ser amaldada por uma única visão de mundo a esquerda tem que construir o seu projeto dentro dessa pluralidade de opções. E se nós combatemos o capitalismo, é porque o capitalismo particulariza o ser humano, a produção de riqueza, que alguns ficam com ela. Mas se eu quero uma sociedade universalizante, ela tem que ter valores democráticos, valores éticos. Tem que relacionar o individual com o coletivo. Por isso que você tem que construir uma relação democrática. Na diversidade, na divergência e na possibilidade de descobrir o novo. Porque se eu não tenho o um futuro na mão, eu tenho que estar construindo permanentemente. Ele não está dado o que vai acontecer. eu tenho que estar construindo. E por isso que a arrogância e a intolerância têm que ser riscada da esquerda. Não tem mais vez que a esquerda tolera, para a esquerda intolerante e arrogante. Você tem que ter uma esquerda tolerante que possa discutir, de dialogar na diversidade. Por isso que eu acho que isso é fundamental numa outra postura capaz de disputa, de dar disputa política, até mesmo na relação com a sociedade, na relação extra-partidária. Sobre o problema da mídia, eu acho que nós temos que colocar a democratização dos meios de comunicação como uma grande bandeira da democracia no Brasil. Se você não democratizar a mídia, pessoal, é brincadeira falar em democracia que a Globo é capaz de fazer o que ela quer, o SBT, como se falou. E a da democratização da mídia, ela tem que passar pela mudança da legislação. Segundo, ela tem que colocar na determinação dos meios de comunicação sujeitos diferentes: o poder público, o dono da rede e a sociedade civil organizada. Se você não colocar isso para controlar a mídia, ela fica mais absoluta. Do que a propriedade de uma multinacional Porque é algo que mexe com a cabeça Com o sentimento, com o padrão Com o valor das pessoas A Globo pode botar um padrão no Brasil Ela bota um costume, ela volta uma moda Está certo? E pior, se as pessoas perceberem Então eu acho que nós temos que estabelecer Um controle múltiplo Dos meios de comunicação E até eu tenho dito que a livre-concorrência chega lá dentro, porque não existe livre-concorrência no meio de comunicação. Eles falam muito em livre-concorrência, mas é as é, outras é porque para eles não existe. Os meios de comunicação no Brasil, pessoal, é como nas capitanias hereditárias, são grandes famílias que controlam. Jornais, os cinco jornais nacionais são de cinco famílias. Mesquita, Frias, Nascimento Brito e Roberto Marinho. Televisões, grandes famílias que controlam as televisões. Esse que é o problema. É um cartório familiar Exato. Aí esses caras ainda nem ali de concorrência Isso é piada né? Modernidade, de concorrência tá? Eu acho que nós temos que travar uma luta política Para mudar a legislação Uma luta política para esclarecer o cidadão E terceiro, uma luta política Piquem de guia uma espécie de guerrilha Em relação aos meios de comunicação, pessoal Nós temos que fazer guerrilha Guerrilha para furar o bloqueio, Guerrilha para criar meios alternativos Guerrilha para questionar o poder da mídia, que é muito forte. Eu acho, eu, eu acho que nós temos que ter essa atitude. A batalha que nós estamos travando no Congresso Nacional para passar o controle das televisões de concessão e de renovação para o Congresso Nacional é uma batalha fundamental. Porque aí você coloca no âmbito do Congresso uma discussão democrática entre vários partidos sobre o critério de concessão de rádio e televisão, que hoje se é dá na pena. Semana passada, pessoal, Olha, semana passada nós conseguimos uma coisa que não ganhou nenhuma página de jornal, nenhuma página, nenhum noticiário na televisão. E, e, e nós ganhamos o contrário. Muitas vezes, quando a televisão faz questão de meter o pau no Congresso, é porque alguma coisa que contrariou ela passou lá. Passou no Congresso Nacional o seguinte: TV a cabo, toda a concessão de TV a cabo tem que passar pelo Congresso Nacional. Vocês sabiam que existia um parecer do Saulo Ramos, e o Polo estava executando por base desse parecer, que a concessão de, terra, de TV a cabo, que é a coisa moderna da, da comunicação, não passaria pelo Congresso, era uma atribuição exclusiva do FGM. Você imagina aonde nós íamos chegar. É claro que isso ia para o Roberto Marinho, para o Ciro Santos, e para a República das Alagoas, que é, um novo, é, um, é uma nova família que está se formando no Palácio do Planalto. Ia é para aí. Nós conquistamos isso. Não teve uma mídia, é espaço. Você sabe que nós estamos com uma emenda constitucional lá, que elimina, elimina a isenção fiscal, a isenção tributária, a isenção fiscal não, a isenção tributária para papéis de jornais, periódicos, revistas, com exceção de lividade. Não sai uma parte. Vocês sabem que essas grandes empresas de revistas, que são grandes monopólios, têm isenção tributária. O papel não paga o imposto Agora, você fala aí Sai o é um jornal, não sai Agora, aí quando você futuca os bichos lá no Congresso Eles dizem para nós Vamos ver se eles vão futucar a gente Nós vamos Aí a gente, eles começam a meter o pau no Congresso Salário, deputado Deputado de traficante Aí faz a coisa essa... Aí a televisão cria uma verdade para o cidadão Aí o cidadão, coitado, informado pela Globo Diz aquele congresso abandona você. E aí não sabe não, A Globo não diz que Semana passada ontem, Antes de ontem, quinta-feira Não, quarta-feira Existe uma CPI da NEC Uma CPI para investigar as relações Do Roberto Marinho com a NEC Essa CPI foi arquivada Nós entramos com a reabertura dela Uma guerra Vários deputados Quando a gente conseguiu o número de assinaturas Para protocolar a CPI Os caras conseguiram Que 98 deputados Retirassem a assinatura Aí nós tivemos que fazer um movimento Para colocar mais do que 98 Para poder manter a CPI Porque você vai investigar Tudo bem, eu acho que não vai em nada Mas o simples fato de você abrir o um debate Sobre as relações DEC e TV Globo Como foi a famosa CPI Time Life, você joga na tona essa, essa, essa maracutaia que os grandes grupos econômicos têm e que vende para a população uma outra coisa. Eu acho que, olha, aí é uma guerra. É guerra. Aí é João bruto. Tá certo? João bruto. A ponto de se comentar em Brasília que a Globo diz, olha, se o grupo do Paulo Otávio comprar a manchete, nós vamos fazer guerra com o Paulo. Porque existe um feudo. Por que que a editora abriu até hoje? Olha bem, por que, que a editora abriu até hoje não tem um canal de televisão? Porque é o único grupo que tem condições econômicas de disputar com os demais. Aí dá para o Edir Macedo, dá para esses caras lá que não tem condições de disputar, porque tem um cartório fechado. Aí esses caras vêm para a televisão dizer: vamos acabar com os cartórios. Tá aí o cidadão comum, enganado, alienado, diz: é isso é isso aqui, vamos acabar com os cartórios. E aí vai engolindo só a goroba que a Globo fez para ele. É triste essa situação, mas é isso que ocorre. eu falo. Eu estou fazendo muito mais um desabafo dentro do é que você colocou. A guerra nisso aí, meu, é pesada. Você precisa ver como é que a gente faz guerra lá. E teoricamente a gente diz o seguinte, ah, tá. ó. Isso aqui não passa. Porque não podemos aprovar, mas pelo menos não deixa os caras passar. É isso. Chega a escola. É, consegue trabalhar. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, a gente faz um rodado, senão não temos aí. Você tá falou alguma coisa assim. Eles que tem no campo sindical, já que ele colocou a questão da CUT, que deveria ter um escritório político no Brasil. Gostaria de ver como é que o companheiro percebe a CUT hoje. Eu acho que uma das grandes movimentações no Brasil hoje, no né, campo institucional do, do momento sindical, foi a criação da própria CUT, quando era proibido se criar uma central sindical e foi criada se construir. Gostaria de saber como é que o companheiro de hoje, por exemplo, porque eu vejo bons olhos, por exemplo, as, as esquerdas, os partidos de esquerda se uniram tanto para conquistar a vitória constitucional partidária, quanto a constitucional sindical, né? E, mas ele isso com os órgãos. Agora, eu queria como eu disse, é assim, que o companheiro me que o lugar, por exemplo, está tudo hoje, quando tem também as questões das tendências e a cada congresso que a gente participa a gente percebe que a democracia um vai caindo cada vez mais da Central Única, de um, a tal forma que uma oposição, qualquer oposição não consegue mais o Congresso consegue um delegado só. Né? E esse delegado dificilmente terá condição de usar a palavra do Congresso, porque quem tem é esse político para falar para o Congresso é e para os trabalhadores, são os capa-preta que, que têm condição de defender melhor a sua tese, a sua imensa, né? e, e os companheiros da base não têm condição. Se tinha 40, 40 e poucos, me parece que 49 moções, né, no momento de secreto, é, no momento de no momento que se faz, não se apresentou nenhum que a disputa era acirrada, e a gente percebia que a disputa era unicamente pelo poder, não era pela democracia, não era pela construção central única, não era central forte. Mas aí o companheiro por se pronuncia um pouco o que ele acha a respeito disso. Olha, mais algum... tem mais alguma, algum companheiro? das relações do parlamento com a sociedade. Eu acho que uma, uma das coisas desse país que tem uma, uma visão vertical, autoritária, é o movimento sindical. Primeiro, pela herança da vinculação do sindicato do Estado. Segundo, as relações dentro do movimento sindical, elas são relações autoritárias, muitas vezes até selvagens. As disputas sindicais são partasadas. Mesmo, esse, mesmo o Congresso da CUT lá em São Paulo, vocês viram na televisão, viram no jornal, quer dizer, o Congresso da CUT que precisa botar cordão de segurança, não dá. Eu acho que isso aí é lamentável. Eu acho que há uma isso dentro do movimento sindical. Nós temos, e, e, e talvez dentro do movimento sindical, o que eu estou chamando de cultura democrática, é fundamental dentro do movimento sindical. Porque a guerra de cervejas que está gerando dentro da CUT pode prejudicar profundamente a CUT. A CUT faz no Congresso discute o mundo, discute tudo, e aí discute a vida dos trabalhadores, e aí a massa se desprega. Vamos ver, a esquerda às vezes ela consegue milagres. A ditadura não destruiu a UNI, mas a esquerda conseguiu destruir a UNI. Você sabe que a Uni somos nós foi colocada na clandestinidade Depois a uni foi reconstruída e a esquerda destruiu a UNI, porque transformou a UNI numa guerra de tendência. Aí os estudantes, não tem nada com isso. A União hoje, você fala, você é a União. Diz, o que é isso? Uma entidade massa quando vira guerra, a guerra, de ela se acaba. Porque uma entidade massa é uma entidade de todos os cidadãos. Aquela, aquela esfera, aquele espaço. E eu acho que nós temos que democratizar as relações dentro da CUT, dentro do movimento sindical. Como eu acho que tem que democratizar a representação dos congressos, tem que democratizar o próprio congresso. Você não pode fazer um congresso da cultura, como se fosse um congresso de partido, que você discute estratégia mundial, que ela faz, e não discute lutas imediatas. E aí vira um negócio altamente ideologizado. E aí eu acho que a esquerda, quando ela não tem um inimigo para ali combater, ela cria autofagia para se autodestruir. E se ela for para esse caminho, ela se destrói. Não precisa nem de, de, de inimigo que ela se autodestrói. Portanto, eu acho que a democratização do governo, Sindical é fundamental tá entendendo? no sentido tanto da base como do sindical, como na relação dentro da, das estruturas sindicais. É, são estruturas verticalistas, presidencialistas, são estruturas que têm, inclusive, a herança da relação Estado-sindical que vem da organização sindical corporativa, patronal, é, de toda a tradição da Carta do Labor. Na minha opinião é essa, eu não conheço a realidade concreta do movimento sindical porque eu não estou participando. Mas eu acho que esse espírito de turma, esse espírito maniqueísta que começa a surgir em segmentos sociais, muitas vezes produzido pela crise, nós temos que acabar com isso. Por exemplo, você acha que tem cabimento no Congresso da CUT? Já se falou em Congresso da CUT. Chamaram, o Jair Meneghel chamou-se presidente de partidos lá. Você acha que tem cabimento? A CUT chama os presidentes de partido e os cultistas até né, te vai aos caras? Não dá. Isso não tem A política